7 e 15 da manhã, estamos prontos para ir para Monte Verde Camanducaia de Bike. 44 quilômetros, mais ou menos mil metros de elevação. 11.8 graus. tá frio e vai ser uma delícia. Fica comigo até o final que você vai ver bastante coisa bonita. Um jeito de compartilhar com vocês é filmando Bom dia O Brasil é maravilhoso Não precisa ir longe para ver uma coisa tão linda igual essa aqui you mm -hmm. Coisa linda, aquelas nuvens lá embaixo. Estamos parados aqui num dos lugares mais bonitos do passeio. Viemos dali. Vamos pra lá. Gente, cidadezinha maravilhosa, São Mateus. Resolvemos sair do trilho que tinha marcado, pegamos uma subidinha um pouco brava, né Fabrício? Aí, galera, morto. Moçada, eu tô muito cansado. É muito íngreme. Tem um pedaço aqui que chegou a 21%. E você já vem de uma subida constante de 19%. Zerei, Fabrício, zerei. 177, eu vi no monitor minha frequência. A hora que sobe ali pega aquela pancada ali, você fala: não vai dar, né?